o encontro de hoje é, para receber o professor Alexandre uhum. Sais, é uma, uma satisfação muito grande contar com as contribuições do Alexandre. É, o Alexandre ele está vindo aqui em virtude das nossas discussões e em virtude do NITES. Você, parte da turma, conhece o NITES, é um dos núcleos estratégicos da universidade, é um núcleo vinculado às diferentes frentes da, das humanidades. É um núcleo o professor Alexandre, ele é professor da FEA ele é coordenador do curso de Economia da FEA, e ele é professor de História Econômica, eh, da pós-graduação de História Econômica da Cefalete, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O eh, Alexandre também é vice-diretor de uma biblioteca super interessante, que, não, que ainda não teve a oportunidade de conhecer, uma biblioteca conhecida como Brasileiras, um prédio muito bonito na, na USP, é, relativamente recente, né? 2013. De 2013, uhum. vale a pena uma visita. além disso, o professor Alexandre foi presidente durante é, de 2017 e 2018. 15 a 17. De 15 a 17. De 15 não, que é a, a Associação Brasileira dos Pesquisadores em História Econômica. É, o intuito da, da discussão de hoje é esse: é, fazer uma discussão acerca das linhagens historiográficas é, da história econômica, a partir de um texto que eu vou deixar disponível para vocês. Isso, primeiro capítulo que é a discussão da discussão da é a, é a, é. a partir do primeiro capítulo desse livro, recém-publicado pela DTH. que eu vou deixar disponível para vocês. Obrigado. Não. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, eu queria realmente agradecer a oportunidade que o Gabriel me né, concedeu aqui de poder é, vir ao campus, aqui conhecer o FBC. primeira vez, eu fiquei bastante pressionado e muito feliz de, né, de poder vir aqui. E... E o que eu vou tentar aqui explorar né, nesse período aqui, mais ou menos uma hora, alguma coisa por aí, depois abrir para a gente poder conversar um pouco, é um título aqui muito provisório, né, meio amplo até demais, que seriam essas linhagens historiográficas da história econômica. O que, que significa isso? A proposta aqui, como diz, né, disse bem aqui o Gabriel, é né, explorar um pouco esse capítulo, que é um capítulo então que saiu nesse livro, né, que vai estar aí disponível depois para vocês na biblioteca, que é um livro que comemorava os 25 anos da Associação Brasileira de História Econômica. Então, né, completando 25 anos, uma associação lá tentando buscar um pouco a sua própria história. E aí eu me coloquei na questão, na época, como é, presidente lá da associação, qual que era o sentido de uma associação de história econômica? Por que a existência de associações de história econômica, né, existentes ao redor do mundo inteiro? Quer dizer, é normal, você tem associações de economistas, associações de historiadores, e lá tinha uma associação de história econômica, no caso da brasileira formada em 1993, muito posterior a outras associações anteriores, anteriores, quer dizer, formadas lá no começo do século, só para dar dois exemplos, a Associação de História Econômica da Inglaterra, que é da década de 20, e a americana da década de 40. Então, afinal de contas, por que as pessoas resolvem formar associações e tentar nuclear esses grupos de pesquisadores interessados dentro de associações, de eventos, de congressos, de revistas que tratassem especificamente sobre a história econômica? Então, o, o, o livro ele é muito mais amplo do que isso. É um livro ele trata né, das várias áreas da, da pesquisa no Brasil de história econômica. Então, você tem capítulos lá dedicados a quem pesquisa, por exemplo, o período do eh, Brasil República, Brasil Império, Brasil Colônia, as pesquisas voltadas à história do pensamento econômico. Então, você tem capítulos que, que tentam olhar para essa produção eh, da história econômica nas suas mais diversas áreas e vertentes. E aqui, especificamente, entrava esse né, um capítulo mais no, intento, no intuito de ser mais geral, né, bastante panorâmico, e essa foi um pouco a escolha que eu tentei né, trazer para vocês, Quer dizer, explorar a partir desse capítulo o que eu estou chamando aqui de um grande voo panorâmico né, do século XX, da história econômica no século XX, é, sem então é, entrar né, de maneira mais profunda num debate específico, numa área específica. Dizer, a gente vai ter um, uma ideia muito geral dos campos em que a história econômica tem sido produzida ao longo do século XX e um pouco os de desafios, por que, que essa história econômica eh, se coloca né, como uma área específica e não como algo parte da economia ou parte da história. Então, o interesse do texto é justamente, eh, e, e aqui da apresentação, é olhar para essa área né? que está dentro, por exemplo, de todos os cursos de economia, é uma área obrigatória né, pelo MEC. E, afinal de contas, por que ela é obrigatória, qual é o sentido, e por que ela se constitui ao longo do tempo como essa área de né, história econômica. Em suma, né, é... como eu tenho dito aqui já, a proposta é olhar para que eu estou chamando aqui de mais ou menos 100 anos né, de história econômica, olhar a, a, o, o lugar e a formação dessa área entre historiadores economistas. Né? Porque eu acho que aqui vem uma especificidade, né? e essa talvez é uma especificidade que, que muito angustia os historiadores econômicos. Quer dizer, é uma área que ela... Por ser, naturalmente, história econômica reunir né, duas características de pesquisadores e, enfim, de uma produção dos, né, voltada dentro da história, mas, por outro lado, também dos economistas, é uma área que, às vezes, você não tem muito lugar. Né? Então, é, dentro da economia tem alguma dificuldade para essa área se colocar, às vezes, dentro da história tem uma, uma certa dificuldade para também se colocar... Então, entender por que que essa área, né, aonde que ela surge, como que ela surge e quais são as suas principais vertentes de construção e por que que ela vai, por exemplo, sim, né, criando o seu, seu caminho de dependência ao longo do tempo, como, por exemplo, na formação das associações de história econômica. Vale dizer, né, só para ponto de partida, quer dizer, eu estou falando mais ou menos de 100 anos de história econômica. Por quê? Quer dizer, quando que a história econômica surge? Para existir história econômica, duas outras coisas né, eram precisas. A primeira é a, a próprio estudo histórico, né, mas estudo de histórias. Né, você tem já desde o, da Grécia grandes narrativas históricas, o Homero fazendo lá as discussões sobre é, as guerras né, na Grécia, depois Roma. Tem um, então, a narrativa histórica ela já é, é muito antiga né, e sempre com uma característica muito narrativa. Né, Era Quase literatura, né, essa velha história produzida ao longo do tempo. Há um processo de cientificação da história já no século XIX. E aí a história ela vai buscar justamente tentar criar regras, mecanismos, então toda uma discussão sobre né, o, o como fazer a história, o trabalho com as fontes. Quer dizer, então você tem um processo ao longo do século XIX de tentar assim, criar um ambiente científico da própria história, um pouco se distanciando de narrativas propriamente né, mais literárias como existiam. E, por outro lado, para a existência da história econômica, outra coisa que é fundamental é a existência da economia, claro. Né? Para trabalhar com história econômica, é preciso ter conceitos, né, é, é, é, temas voltados à economia. Né? É, e qual é o ambiente fundamental que se coloca? Aqui eu pego, por exemplo, só... Uma passagem que eu acho que é emblemática do John Hicks, ele é um, né, um economista do século XX muito famoso e, e, e um economista que chega a ser prêmio Nobel justamente pelas contribuições para a macroeconomia. E ele tem um livro dos anos 60, que é o final dos anos 60, que é a teoria sobre a história econômica, em que ele diz o seguinte, né, somos destinados a acreditar, conforme regressamos ao passado, que os aspectos econômicos na vida eram menos diferenciados de outros aspectos do que são hoje. Então, ele está tentando demarcar um, um, quer dizer, um ambiente de transformação das sociedades e que, em determinado momento, esses aspectos econômicos passam a ser cada vez mais importantes na vida dos indivíduos, né, da, da organização da sociedade, e por isso mesmo, ao se tornar cada vez mais importante, é, a própria economia precisa né, ser pensada, constituída para lidar com essas questões. Bom, a economia vocês sabem muito bem, está né? lá com né? origem com Adam Smith, né? como ciência econômica, né? ainda economia política, né? economia política clássica, mas a ideia é de você criar conceitos, criar métodos para fazer o estudo da economia. Então, quer dizer, a história econômica como uma área dependia, pelo menos, desses dois movimentos, de uma análise mais, vamos assim, mais científica, racional no campo da história, e, por outro lado, da própria existência de conceitos e problemas típicos da economia, a partir da Revolução Industrial, do século XIX, em que as questões econômicas, como diz muito bem o Hicks, passam a né, ser tão presentes na vida dos indivíduos. Então, pensar essas linhagens, vamos dizer, formadoras da história econômica, e pensar, né, eu, a gente já vai começar aqui a fazer... Não, pode não, é, e a gente já vai começar a, a pensar justamente isso, quer dizer, quando que surge, por que que surge, o que que significa surgir a história econômica, é, na verdade, entender é, quais são os autores e as pessoas quer dizer, que se debruçaram preocupadas com essa temática da história econômica, que possuem, vamos dizer assim, tradições muito distintas no, no início, na formação dessa área da história econômica, em que, por exemplo... Entre né, uma tradição anglo-saxã, né, especialmente Inglaterra e Estados Unidos, a origem da história econômica está muito mais próxima entre os economistas. Talvez pela própria importância dos, né, dos, da, da, da velha guarda lá da economia política clássica, em que a, a história é parte né, da, da própria narrativa, por exemplo, da riqueza das nações, e etc. Então, é, essa pode ser uma influência importante. Quando a gente atravessa o Canal da Mancha, da Inglaterra para a França, a gente chega na França e vê que quer dizer, o ambiente de formação, do que é a história econômica, ela não se dá entre é, economistas. Inclusive, até é até curioso pensar um curso de economia, né, um curso específico de economia na França, é, só vai existir depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50. Economistas na França estudavam nas faculdades de Direito. O Celso Furtado, por exemplo, quando vai fazer a sua tese de economia nos anos 40, ainda né, na Sorbonne, etc., não sei o que, lá nos anos 40, ele, ele faz uma tese de economia, mas é um curso ainda vinculado a uma faculdade de direito. Né? É, então, isso para vocês entenderem, quer dizer que, é diferente de uma tradição já muito antiga de estudos de economia entre os ingleses, os americanos, é, os franceses, quer dizer, a história econômica, ela nasce de uma forma muito distinta. E isso vai ser interessante porque a gente vai ver como tem. Formas de narrativas e de formas de pensar a história econômica muito distintas, e aí, entre os franceses, a história econômica ela vem muito mais de um viés entre os historiadores. Né? E, finalmente, uma terceira, né, um terceiro grupo aqui, que, que é muito mais, enfim, é, disperso nacionalmente, ele tem né, várias nucleações, é, é toda a contribuição dos marxistas e das contribuições a partir do materialismo histórico. Eu diria que é o seguinte: entender a história econômica né, de maneira assim, mais é, um pouco, até estrutural demais, mas pensar o que é a história econômica ao longo do século XX, é um embate entre essas, essas três grandes correntes. Quer dizer, uma história econômica que vai se formando entre economistas, entre historiadores e entre autores marxistas. Então, o que é a minha preocupação aqui com vocês, né, nesse período aqui, de, de discutir um pouco essas linhagens historiográficas, é olhar para a história econômica como esse resultado de apropriações metodológicas que vem então de três narrativas né, ou de três áreas é, distintas, né? então economistas, historiadores e né, autores que podem ser economistas ou historiadores, mas dedicados ao materialismo histórico, ao marxismo, e entender como essas três é, áreas, elas, quer dizer, os economistas, historiadores econômicos, entre economistas, precisam criar meios para, enfim, se autonomizar, e se, né, criar uma certa independência e, e criar o seu espaço de história econômica, os historiadores econômicos, entre historiadores, também vão caminhar e, por isso, eu estou dizendo, né, eles precisam criar uma, uma série, uma, uma tentativa de criar uma esfera meio autônoma, independente e esse é o caminho que a gente vai perceber ao longo do século XX. Então, é um pouco... Quer dizer, o, qual que é a, a, a sequência daqui? Né? É... A partir dessa grande introdução aqui, muito geral ainda. É olhar o século XX na formação da história econômica dentro desses três campos e basicamente em três grandes momentos. O início da formação das áreas, né? aonde que elas estão, quem são os personagens, como que eles se colocam, quais são os debates que motivaram a formação da área, da área nessas três grandes correntes. O um momento, vamos dizer assim, que a gente pode dizer de, de uma certa maturidade e, e, e concretização desses projetos ali por volta dos anos 50, dos anos 70 e lá para o final é olhar um pouco um panorama do que, que são as linhas mais atuais de pesquisa até para a gente poder eventualmente discutir sobre caminhos de pesquisa em história econômica nos dias de hoje. Tá? Bom, eventualmente, né, desculpa não ter falado isso, se vocês tiverem dúvidas por favor, perguntem aí, não tem problema, a gente deixa um espaço mais no final também para conversar mais livremente, mas qualquer dúvida pontual aí que vocês tenham, por favor, não hesitem em perguntar. Tá? Então, qual é o ponto de partida? Quer dizer, o ponto de partida aqui é o ponto de partida da formação né, da, da área, ou o primeiro momento de formação da área, da né, a primeira fase daquilo que eu estou chamando da institucionalização da, da área da história econômica, que ela ocorre na Inglaterra, na né, aqui por volta de 1880 1890. Né? E por que, que institucionalização? Porque era isso, quer dizer, é, textos que, te, que tinham características de textos como textos de história econômica, você já tem a, a longa data. Né? Como eu falei, a própria Riqueza das Nações tem alguns capítulos lá que são pesquisas né, típicas de uma pesquisa de história econômica nos dias de hoje. Só que, evidentemente, o Smith não se, não se, né, nunca pensaria que seria um, né, um pesquisador um... um, um um personagem da área de História Econômica. Ele era um economista. Quando que as pessoas passam a se classificar ou passam a se entender como parte de um campo, da, de uma área específica que é a História Econômica? O primeiro momento, assim, que aí é muito pontual, específico, e aí por isso os historiadores econômicos tendem a dizer que é o momento de formação da área da História Econômica, é esse momento da criação da primeira cadeira de História Econômica numa universidade. Em 1892, esse personagem aqui que é o Sir William James Ashley Ele era um importante professor já na Inglaterra Ele é um, é um professor inglês é, Foi professor em Oxford né, é, e formado na área de economia É autor desse livro, que era um livro referência Um livro importante para estudos de revolução industrial né, Então, introdução é, à história econômica e à teoria da Inglaterra é um livro que vai sendo publicado, na verdade são volumes, por isso que é 1888, 1893. E ele, convidado então para primeiro ir para o Canadá, né? ele fica dois anos no Canadá, saindo de Oxford, e depois ele é convidado para Harvard. E é pela primeira vez numa universidade, nos Estados Unidos, mas um personagem inglês, que discutia temas ingleses, né? revolução industrial e etc., ele é convidado a criar uma área de história econômica. Então, cria-se uma cadeira, o que era uma cadeira? Era o, o antigo sistema né, universitário, você tinha cadeiras para as áreas. Então, o cara que cria uma cadeira é aquele que vai definir quais são vamos assim, os conteúdos, a estrutura de ensino, quais são os professores que depois vão ingressar nessa cadeira para poder ministrar as disciplinas. Então, é, um, é quase um mini departamento, né, um, uma, um, um mini curso dentro de um curso maior, que é criado né, de um curso de História Econômica, dentro da faculdade aqui, que era da Universidade de Harvard. Então, quer dizer, pela primeira vez existe um ambiente próprio para a história econômica. Como eu falei, quer dizer, apesar de ser criado nos Estados Unidos, essa cadeira é criada dentro do que eu estou chamando aqui de um ambiente intelectual britânico. Quer dizer, as questões, os temas que o próprio Ashley leva para os Estados Unidos são questões e temas que estavam sendo debatidos na Inglaterra do final do século XIX. Só para dizer, eu acho que um grande tema que era talvez um tema que mobilizava corações e mentes na Inglaterra do final do século XIX é a visão clara da Inglaterra de que eles estavam perdendo fôlego no processo de industrialização. A segunda revolução industrial que ocorre na Alemanha, que ocorre nos Estados Unidos, colocava a Inglaterra num atraso relativo. E, ao colocar a Inglaterra num atraso relativo, né? agora quer dizer, a Inglaterra não detém mais é, a, a dominância no que diz respeito à indústria química, siderúrgica, elétrica, colocava a questão da Revolução Industrial como um grande tema a ser discutido. Quer dizer, então, uma série de autores passam a discutir para entender, inclusive, a crise da Inglaterra nesse período de final do século XIX. Quer dizer, é um dos grandes temas de debate entre as décadas de 80 e 90, quer dizer, uma série de produções voltadas para a Revolução Industrial, e o Ashley certamente é um dos grandes personagens desse momento. Então, indústria inglesa é o tema central, mas, acima de tudo, indústria e o, o, essa comparação entre desenvolvimento econômico dos países, né, por que, que os Estados Unidos avança mais do que a Inglaterra, por né, qual que qualquer... É, e aí, é, é, veja, não é simplesmente uma pesquisa para ser uma pesquisa histórica, eles estão querendo é, extrair da história recomendações de política econômica e isso é muito claro, quer dizer, é uma política liberal que foi favorável ao desenvolvimento industrial ou não, foi políticas protecionistas que vieram da segunda revolução industrial e que colocaram outros países num processo de desenvolvimento industrial. Dizer, esse é o grande tema em debate na Inglaterra e que vai, vamos dizer, criar um espaço importante para os historiadores é, econômicos começarem a dialogar dentro do campo da economia. Né? E é esse o, o, o grande momento que eu estou chamando como formação da área da história econômica na Inglaterra. Aqui até uma brincadeira um pouco semântica, né? mas que, que é a forma como é tratado na literatura e faz todo o sentido. Essas décadas de 1880, 1890, são décadas que marcam a mudança daquilo que eram chamados os economistas históricos ingleses para aquilo que vai ser os historiadores econômicos ingleses. Veja, parece simplesmente uma questão semântica, mas até a década de 80, os, os economistas que lidavam com história eram considerados economistas históricos, que entendiam que a história era um instrumento importante para a análise econômica, para a criação de política econômica, mas eles estavam debatendo dentro do campo dos economistas, dentro da teoria econômica. A partir da década de 1880, 1890, e a gente vai ver como isso é visto na literatura, quer dizer, eles começam a ser tratados não mais como economistas históricos, mas como historiadores econômicos. É quase como se os economistas tivessem colocado eles para fora da porta e falado olha, economia quem discute agora é a gente, vocês são historiadores econômicos, vocês olham a história a partir de questões econômicas. Então, é quase como se fosse uma distinção entre os dois grupos e agora... É uma vitória, de um lado, na criação né, da área, por exemplo, da cadeira, a gente já vai ver a criação da associação, mas, ao mesmo tempo, parece que esses autores estão perdendo um pouco o poder de discussão dentro da teoria econômica. Vamos ver como isso acontece. Quer dizer, é, Ainda dentro dessa transição, né, além do Ashley, dois outros personagens são centrais na Inglaterra naquilo que é a formação da área da história econômica. O primeiro é o Arnold Toynbee, esse... Né, jovem aqui ainda, na verdade ainda não, porque ele morreu muito jovem mesmo, vocês pegarem a idade dele lá, ele vai de 18, nasce em 1852, morre em 83. Né. Mas apesar de muito jovem, ele foi professor do Ashley é, e uma das principais referências sobre a Revolução Industrial. Ele, professor em Oxford, então, é, onde o Ashley começa, né, faz os seus estudos, depois passa a ser professor ele dava um curso de, né, são as lectures, era um curso de revolução industrial. E esse livro, Lectures on Industrial Revolution, na Inglaterra, quer dizer, as, as aulas, né, as, as, os seminários que ele dava sobre revolução industrial, industrial na Inglaterra, virou um livro, assim, referência até boa parte aqui do começo do século XX como o principal livro sobre Revolução Industrial. Ele é até um livro póstumo, né? ele é publicado em 84, como vocês podem ver, porque a partir das notas de aula que ele dava, os alunos reúnem e constituem esse livro. Então, esse é um personagem importantíssimo discutindo temas de história econômica e nesse momento de transição. E um outro personagem, esse aqui, um personagem que tinha assim, um, um coração um pouco, às vezes, áspero e, e, e forte, era o William Cunningham. Né? Ele, se o, o Toynbee professor de Oxford, é, o Cunningham professor da outra grande escola né, é, inglesa, que é Cambridge, e ele tem também trabalhos então, sobre aqui o, o crescimento da, da, da indústria do comércio inglês. Né? Depois, um outro livro, é, que era o... O, o progresso, né, o desenvolvimento do capitalismo inglês na Inglaterra. Então, é, do, do, desculpa, do capitalismo na Inglaterra. Dizer, então, ele é outro autor que traz contribuições importantes para estudos de história econômica, dialogando com aquilo que vinha sendo produzido na área. O que, que eles acabam sendo, vamos dizer assim, influenciados? Eles já são considerados como historiadores econômicos. Eles estão justamente nessa transição, uma primeira geração de historiadores econômicos. E por que, que eu estou dizendo que antes ainda eram economistas históricos num ambiente de debate da teoria econômica? Acho que aqui o melhor exemplo é o chamado, a chamada Batalha do Método, em que colocam então, perspectivas muito distintas, né, perspectivas da história econômica ou dos economistas históricos, versus a teoria econômica, a teoria econômica marginalista. Né? É, se vocês lembrarem, a década de 70 tem um momento de... De uma revolução né, importante no, no que é a, a ciência econômica, inclusive é quando é, é, é um momento de crise da chamada economia política clássica, né? talvez o, o principal, último grande autor, o Stuart Mill, ele morre no começo da década de 70. E aqui é interessante, quer dizer, hoje a gente tem uma concepção de economia como algo que, que quase como uma, uma herança dessa geração marginalista que se constituiu ao longo do, do século XIX para o século XX como um todo, em que quer dizer, a concepção do que é, por exemplo, valor, é, a concepção do que, que é o indivíduo dentro do cálculo econômico, quer dizer, como se tudo já tivesse dado. Aqui eu acho que é um momento super interessante, que é justamente nessa transição as décadas de 1870 até 1890, que a economia estava completamente aberta sobre o que, que seria a teoria econômica dali para frente. O que, que acontece? Quer dizer, com a crise da economia política clássica, e por que crise? Quer dizer, uma série de questionamentos do funcionamento, quer dizer, a crise da própria economia liberal inglesa vai colocando um pouco água, fôlego, na, na capacidade de, de defesa dessa, do, assim, das, das teses do David Ricardo, que eram né, talvez as teses mais importantes, né, as, as teses ricardianas aqui de 1850, 1870... É, e aqui começa a se abrir um ambiente de disputa sobre como reformar a economia, como criar a ciências chamada ciência econômica. E quais são os dois movimentos? De um lado, um movimento que é um movimento de profunda cientificação, de constituir da maneira mais racional, mais objetiva possível, essa ciência econômica, que é o marginalismo. Então, é quando você consegue, a partir do... Né, do, do interesse do indivíduo, da, né, da, da disposição do indivíduo, criar, então, as, as curvas lá de, né, de, de, de interesse de consumo com produção e etc. Então, você cria mecanismos muito claros a partir do preço, da, né, do que, que é a economia, né, do que é a ciência econômica. E, por outro lado, aqui... É um outro grande grupo, que se opunha de maneira muito importante naquele momento e tinha voz muito forte naquele momento, que eram os economistas históricos, na verdade, dizendo olha, não, não é possível olhar para a economia simplesmente como algo extremamente universal e objetivo. Essa era a grande crítica. Falar, Essa economia que é, assim, é defendida na, na Inglaterra, ou a teoria econômica, talvez ela não tenha a mesma validade quando aplicada na França talvez não tenha a mesma validade quando aplicada no, no, no Brasil, na China e etc. E veja que interessante, esse debate aqui entre o Jevons, que é um representante desse marginalismo, Stanley Jevons, o representante do marginalismo inglês, e é, esses dois autores, John Ingram e Cliff Leslie, que são é, esses economistas históricos e até curiosos, são irlandeses e não ingleses, né? É, aqui é um debate que se coloca. O que, que esses autores irlandeses questionam com relação ao Jevons? O Jevons fala, precisamos construir uma ciência econômica como a física. E aí ele faz toda a formulação da exatidão da ciência, da, né, então da, da, da, da forma, por exemplo, de definição do preço, da, do valor e etc. E o que, que esses autores estão começando a questionar? Fala, Olha, é, tudo bem, né, mas se aplicar essa ciência econômica para para aquilo que é a realidade da Irlanda, um país atrasado, um país agrário, um país que acabou de passar por uma terrível crise de fome. Pô, a Irlanda, nos anos 50, tinha perdido é, acho que é met quase metade da sua população entre imigração e morte. Né? Olha, é, os preceitos que estão sustentando essa racionalidade do marginalismo, é, na, na, na, assim, na prática, na história, não se constituem. Então, eles passam a fazer uma série de questionamentos no sentido de justamente é, é, de que a economia precisa ser, vamos assim, é, dialogada com a história para ver até que ponto teoria e realidade eles se confrontam e eles respondem verdadeiramente àquilo que está sendo proposto. Então, a versão inglesa né, de Evans contra England e Leslie ela ocorre ainda nos anos 70, a versão Alemã, germânica, ela ocorre já nos anos 80, mas ela praticamente se coloca da mesma forma. Diria que aqui o Gustav Schmoller é um dos grandes representantes desse historicismo, né, dessa leitura dos economistas históricos. Mas aqui eu acho que coloca-se uma questão que era justamente isso. Estava em aberta a economia. Aquilo que seria o pensar a economia, estava, né, os métodos da economia estavam completamente é, abertos. Só que chega um personagem importante nessa história, que é o Alfred Marshall. Né? Já nos anos 90, ele escreve esse, que é né, talvez um dos principais livros do período, é, que é né, o, o, o livro-base aqui dos princípios de economia, e que passa a ser né, um autor que vamos dizer assim pega toda aquela massa crítica da, do marginalismo e né, coloca de uma maneira muito precisa, muito bem organizada. E aí, a, a, vamos dizer assim, a, a, o... Ele tende a balança na disputa entre os dois lados, né, na vitória de uma economia que é universal, que é né, racional, que, que consegue ser é, es, dizer, explicada de maneira muito mais próxima da matemática do que da história. O opositor dele era justamente o Cânion, quem eu falei que tinha lá os suas, suas tensões psicológicas muito marcadas. Né? E é interessante porque os dois são professores de... Cambridge, e disputavam aquela que era a cadeira aberta, da cadeira de economia política, a principal cadeira, não, o, o centro da, do curso de economia. É, a disputa entre os dois acaba pendendo na vitória para o Marshall, que era, então, o professor mais influente naquele momento, e vai definindo, inclusive, o perfil do curso. Veja como era importante, quer dizer, quando o Marshall assume a cadeira de economia política, ele propõe, poucos anos depois, a reformulação do curso que olha como era o curso de Cambridge. São três anos de economia, os primeiros anos eram cursos de história, de sociologia, de métodos, e aí você criava um final como a teoria econômica, né? ou caminhava para a teoria econômica, mas veja, com uma formulação histórica muito importante. Qual que é o caminho do, do, do Marshall? É fazer uma inversão completa do curso. Fala, não, então vamos primeiro entender o que é teoria econômica. Os, o livro dele passa a ser um livro importante na formulação daquilo que é a base da teoria econômica e, no último ano, que eles vão estudar, né, os alunos passam a estudar as, né, dizer, as, os movimentos históricos para aplicar a teoria. Né? Então, a história passa a ser muito mais um instrumento de aplicação do que de formulação da própria teoria econômica. Então, é nesse ambiente aqui que está que o debate vamos dizer assim, entre economistas eh, e os economistas históricos que a história econômica passa a se constituir. Como eu falei, é um, um duplo movimento, é um movimento de, de formar uma área para fortalecer essa área, mas ao mesmo tempo de é, de uma clara derrota né, daquilo que se propunham os economistas históricos, que era justamente reconstruir as bases da teoria econômica a partir da história. O momento de consolidação então da história econômica na Inglaterra ela está no início do século XX, né, quando uma série de cursos de história econômica, como lá tinha sido feito em Harvard, nos, né, nos, ainda em 1892, passam a ser criados então, em Oxford, em Manchester, Cambridge e na London School of Economics. A London School of Economics é um caso interessante porque era bem o, o, o grupo, vamos assim, mais, é, mais crítico, né, chamado Socialistas Fabianos, né, são dois autores importantes, Sidney e Beatriz Webb, que, que tentam formular, quer dizer, são socialistas fabianos no sentido que quer dizer, defendiam o socialismo, mas a partir de reformas, de conquistas e etc. Né? E que são defensores da história para justamente olhar o, quer dizer, os desafios colocados no processo histórico. Então, eles debatem muito a questão do trabalho, a questão de movimentos sociais, né? de movimentos trabalhistas e etc. Então, a, a London School tem, um, naquele momento, um, um viés muito crítico, do que quer a economia, né, vai fazer uma oposição a esse modelo de Cambridge do Alfred Marshall. Mas veja, é um momento em que você vai formando uma massa crítica de pessoas dedicadas à história econômica, de temas à história econômica, e cria-se, então, finalmente a, a sociedade, né, a Associação de História Econômica, em 1926, que, logo no ano seguinte, cria a primeira revista de história econômica, que é a Economic History Review, de 27, essa daqui, né? O logo aqui da, da associação e, e a primeira revista. É interessantíssimo quando você ouve o Ashley, aquele primeiro lá, professor de, de Harvard que volta para a Inglaterra para criar a associação, ele diz o seguinte, por que, que a gente cria uma associação e uma revista de história econômica? Porque a gente não consegue mais publicar nas revistas de economia dentro do, do, da Inglaterra. Eles precisavam ir para a Alemanha para publicar, precisavam ir para outros lugares, enfim, então precisamos criar os nossos espaços. Né? Então, qual que é o, o, o grande tema aqui? Eles estão, sim, no campo dos economistas, usando as contribuições da economia política clássica, né, discutindo temas como produtividade, vantagens comparativas, divisão do trabalho, riqueza e etc., mas com um viés histórico. A gente fala, bom, por que, que é o atraso da indústria inglesa agora? O que, que é preciso fazer para recuperar o processo de, de, de crescimento industrial da Inglaterra? É Um autor importante que ele vai aparecer depois, que é o Robson, num viés né, mais marxista, ele não era marxista, mas a discussão sobre imperialismo, a relação né, do, do, das transformações das estruturas econômicas é, de pequenas empresas para empresas monopolistas. Então, são grandes temas que estão sendo debatidos à luz das contribuições teóricas né, lá dos, da economia política clássica. Né? Então, é, né, a necessidade de compreender a dimensão histórica, da evolução econômica essa contraposição a uma perspectiva que era universal né? e né, a histórica propriamente dito quer dizer a contraposição é se é universal vale para todos os lugares estão falando não né, vamos ver as, cada um dos lugares então criou-se o seu espaço né? veja existe agora um ambiente próprio para a história econômica mas certamente um ambiente muito mais é, restrito do que aquele que os economistas históricos pensavam, anteriormente. Então essa é a primeira tradição, essa é a tradição dos economistas. Eu passo de maneira um pouco mais rápida pelas duas segu eh, seguintes tradições para a gente poder avançar historicamente. Tá? Qual que é a segunda tradição? Se de um lado eram os economistas ingleses e americanos, especialmente ingleses, a segunda tradição é a história econômica entre os historiadores, especialmente os historiadores franceses. O que, que acontece na França? Como eu falei, o campo da economia na França era um campo, de certa forma, subordinado ao direito, é, não era um campo tão né, de uma tradição tão grande quanto aquela é, inglesa. E a história econômica ela começa a surgir como tema de pesquisa, como reflexão, a partir dos historiadores. E qual é o ambiente? Né? O ambiente é a disputa, se lá na Inglaterra é a disputa entre os economistas teóricos e os historiadores econômicos, Aqui, né, vejam, é, é, são os, os historiadores econômicos dizendo, veja, a história importa. Né? Aqui, evidentemente, quando a gente está falando de historiadores, dizer que a história importa não faz o menor sentido, porque para todos os historiadores a história importa. Né? então Qual é o tema? É o método da história, como fazer história. Né? E qual é a oposição? Daquilo que a gente pode chamar dos historiadores positivistas ou historicistas, a uma proposição das histórias analíticas. O que é uma história positivista, uma história científica, naquilo que é a tradição que começa a se colocar no século XIX, como eu falei, dos chamados historicistas? Eles diziam o seguinte, o método precisa ser extremamente objetivo, senão isso vira literatura. E o que é fazer uma história extremamente objetiva? É uma história em que a interferência do autor, a interferência do pesquisador à análise histórica é ou ela precisa ser extremamente limitada. E como que você faz isso? Você vai num arquivo, faz um arrolamento gigantesco de fontes e simplesmente coloca cronologicamente, de maneira organizada, e você faz a narrativa a partir dessa descrição longa de fontes de, né, de pesquisa. De, é, sei lá então, é, e, e quais são os principais temas para essas pesquisas? Então, são temas de história política, é o, né, então, é o rei fulano de tal, é o, é, o, o imperador, é, são histórias de guerras, a guerra aconteceu a partir do dia tal, a partir de tal, não sei o quê, e muito objetivas no sentido de fazer a reconstrução a partir da, né, do, do, do material empírico. Né? É, o que depois vai ser muito questionado, quer dizer, toda a história é uma seleção de fatos Então, você está selecionando, está hierarquizando, isso daí nunca dá para fazer alguma... Coisa totalmente objetiva. E é isso que essa tradição francesa começa a questionar a partir já do começo do século XX. Então, por exemplo, aqui é o François Simien, que é um importante opositor a essa escola positivista. Ele escreve um método histórico em ciências sociais. O que ele está batendo na tecla? É impossível fazer uma história plenamente objetiva. A história é objetiva por natureza, uma história interpretativa. Então, para fazer a interpretação, a história precisa buscar conceitos, precisa buscar né, teoria. E aí as ciências sociais que vai permitir essa né, teorização. Então, a sociologia, a geografia, a economia. Né? Então, as ciências sociais, de maneira geral, elas apoiam né, os historiadores para criar a análise histórica, porque a história não é naturalmente objetiva. Um outro autor, esse Jean Jauré, ele é um importante autor que eu acho que rompe justamente com essa perspectiva positivista e etc. Porque ele está colocando vamos dizer, novas preocupações, é, novos temas nessa chamada história socialista da Revolução Francesa. Se lá, antigamente, com os positivistas, você olhava a Revolução Francesa a partir dos grandes personagens... O que chama atenção né, o Jean Jauré é olhar para as massas de trabalhadores, né, camponeses, é, dar voz a novos atores, olhar para né, as esferas de produção e de trocas. Acho que aqui talvez o melhor exemplo é do Ernest Labrus. O Labrousse escreve, veja, já é um pouco posterior, é um, um texto de, de 1932, mas veja como é a perfeição da ideia de uso, das, uma história analítica de novos temas a partir, então, das ciências sociais para avaliar. Ele escreve esse livro que era para ver o movimento do preço e das rendas na França do século XVIII. Qual é a análise dele? Ele olha a França do século XVIII e começa a ver as crises no campo que geram crises de preços e de produção né, ao longo do século XVIII e ele vai mostrando como essa crise vai se intensificando ao longo do tempo. Então, ele está usando uma análise própria de história econômica. É preço, renda, crise no campo e etc. E ele vai chegar lá no final do século XVIII e falar a Revolução Francesa ocorreu, então não foi porque teve grandes personagens, etc. Ele não cria aquele ambiente, dá voz a esses grandes personagens. É Na verdade, é um processo econômico que se agudizou no final do século XVIII e, por isso, gerou todo o movimento das massas contra a Revolução então, é, é, contra o Luís é, XVI e o, a França né, absolutista. Então, veja como a, a forma de explicar muda por completo. E o auge desse processo é quando é, dois historiadores, é, o Marco Bloch e o Lucien Febvre, se reúnem, né, eram por, é, por professores de uma universidade ainda secundária, né, eram professores de Estrasburgo, depois eles vão passar para Paris, e eles... Criam aquilo que vai ser talvez a principal revista ainda hoje, é, revista de história, que é essa revista chamada Os Análises, naquele momento Análise de História Econômica e Social, criada em 1929. Olha só como o, o tempo das coisas é até curioso. Né? A, a Associação e a revista inglesa é do final da década de 20, aqui também, final da década de 20, a criação então de um ambiente que é um ambiente próprio. Que se contrapõe às outras revistas tradicionais de histórias que ainda continuavam existindo, mas que publicavam essas revistas, esses artigos mais positivistas, historicistas e etc. Os análises dizem que a história né, precisa buscar essa. Ela é sempre uma história social, e sendo uma história social, é uma história. Total, que ela precisa olhar o fato social a partir das ciências sociais, etc. E esse fato social, então, é, é econômico, é político, é social e etc. Então, veja como aqui o, o campo da pesquisa dos análises, né? então, esse é o primeiro número, está lá construindo né? um, um novo ambiente de pensar, olhando para temas, olhando para novos temas, então, novas formas de, de construir a história e a economia passa a ser. Né, a análise da história econômica passa a ser um instrumento muito importante também nessa geração aqui dos historiadores. Então, há um campo dos economistas, há um campo de formação da história econômica agora que nasce na, mais para o lado histórico aqui, né, da, dos historiadores, e há um terceiro campo que é, é um campo do materialismo histórico. Veja, o materialismo histórico é isso, é, é um... É um, um, um também uma metodologia, uma forma de, de olhar e, e, e construir o conhecimento. Né? Então, é, tá, evidentemente, é, a, é o olhar a partir dos, dos autores marxistas, então suas contribuições lá do Marx e, e Engels de meados do século XIX. E que, de um lado, é uma crítica àquele, àquela noção de progresso que vinha da economia política clássica. Né? Então, até aquela crise do, do que era a economia política clássica do, do, de meados do século XIX tem a ver com esse tipo de questionamento que vem é muito forte né, a partir do marxismo. E, para entender um pouco essa essa concepção, eu acho que aqui, é, veja, como método de pesquisa histórica, é, tem um ponto fundamental, quer dizer, a metodologia da dinâmica da luta de classes. Quer dizer, então, o materialismo, como o olhar dos aspectos materiais da construção daquilo que é. Então, os aspectos materiais do desenvolvimento econômico, mas essa dinâmica histórica da luta de classes, de entender quais são os personagens que se eh, polarizam em cada um dos momentos. Né? Então, a, a tendência de, de crise né? estabelecida então, eh, de cada momento e, e, e o desenvolvimento da luta de classes que, que leva à transformação da sociedade. Então, evidentemente, quer dizer as obras do Marx e do Engels são muito mais amplas, trabalham com a filosofia, com a economia mas trazem uma mensagem importante para os estudos de história. E eu diria que uma primeira geração de, de, de grandes estudos de... Quer dizer, é difícil dizer que são estudos de história econômica, mas que são estudos que estão dentro desse campo de história econômica e contribuições importantes para entender a própria desenvolvimento da história econômica. Essa geração de textos que são textos muito marcados, evidentemente são pesquisas, são inclusive... O Lenin, por exemplo, escreve sobre a, a, a indústria né, na Rússia. É um livro assim, é impressionante a quantidade de dados que ele traz sobre o que, que era a indústria camponesa, o que, que era a pequena indústria, o que, que era a grande indústria. Ele faz um mapeamento é, assim que é fenomenal para dificuldade de ter dados naquele período. Ele está escrevendo isso no final do século XIX, né, por exemplo mas são textos evidentemente muito políticos, né? falando do Lenin também, outro texto que é um texto de história econômica de alguma forma, mas é um texto que tem um sentido político muito marcante, é o Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Né? Se você olha esse texto, ele dá toda lá a sua contribuição importante sobre o que, que é a ideia da, né, da da tendência de monopolização da economia, da ele e isso é fundado em dados sobre a Alemanha, é, mostra a tendência de crescimento das exportações né, de capital e etc. Então, é um texto que tem lá é, um, quer dizer, assim, caminhos muito claros daquilo que vai ser a pesquisa depois de história econômica, mas são textos que são muito marcados para também contribuições para o debate da crise do capitalismo, para o debate sobre possíveis caminhos de superação do capitalismo. Então é, Rosa Luxemburgo, Bukharin, Rio, quer dizer, são alguns só, alguns exemplos que eu acho que caminham... Num, quer dizer, eles não têm um, uma preocupação que é acadêmica, diferente dos análises, diferente, ainda que mesmo né, os debates políticos saem do ambiente acadêmico, quer dizer, é bem diferente é, o contexto em que esses autores estão escrevendo. Há um segundo caminho, quer dizer, uma segunda derivação dos estudos a partir né, do materialismo histórico, que é uma história que a gente pode chamar dogmática, né, história oficial da União Soviética, então, é, a partir do, da posição oficial do Partido Comunista. Quer dizer, aqui há um problema sério né, de como essa história ela acaba sendo construída, porque aqui sendo uma versão oficial, o que se busca, na verdade, é construir os caminhos para a superação do capitalismo de forma imediata e etc. E é até interessante, por exemplo, na tradição brasileira, como isso vai aparecer com Caio Prado Júnior na crítica dele à noção de que existiria, por exemplo, um feudalismo no Brasil. Falo, Bom, isso daqui é coisa de maluco, você achar que todos os países precisam passar por etapas para chegar no, no socialismo, no comunismo, né? então que todo o país precisa ter escravismo, depois feudalismo, capitalismo e socialismo, e aí você vai procurar o que é o feudalismo no Brasil. Ah, então é o, o, é o latifúndio né, da primeira república e etc com, com, né, com enfim tem toda uma ginástica dessa versão oficial e que né, o, o, o problema fundamental aqui é que a, a história ela é vamos dizer assim contorcida para caber na versão oficial então é uma história muito frágil né, mas que foi durante um período muito muito presente nas narrativas. Então, o próprio Partido Comunista Brasileiro tinha lá suas teses sobre o feudalismo no Brasil, tinha suas teses sobre como caminhar no processo de revolução burguesa no Brasil, e etc. Eram discussões extremamente importantes, mas muito frágil, frágeis historicamente. E uma terceira vertente é aquilo que eu acho que vai se colocar como até uma posição dominante nos anos 50, que é essa posição de uma... É, de, uma, de um marxismo dentro das universidades. Né? Isso tem alguma coisa próxima com os análises, porque os análises buscavam essas leituras de um viés né, histórico, de história econômica e etc. Em alguns momentos o marxismo é muito útil, como aquelas ciências, várias ciências sociais para criar métodos de pesquisa. E também a, a emergência desses chamados historiadores marxistas britânicos. Quem pode dar o nome de um historiador marxista britânico? O Robson. Então, ele está nessa geração de importantes autores marxistas britânicos que nasce daqui. E veja o, o, como essa aproximação dos análises com o Robson é, ou com os historiadores marxistas britânicos é, é importante. O Robson, como aluno de Cambridge, ele diz que nos anos 30 ele vai assistir aquilo que teria sido vamos assim, um dos mais esperados personagens para fazer uma palestra e tal... Uma, na Inglaterra naquele momento, e era o Marco Bloch, né, como um cara extremamente influente numa forma nova de pensar a historiografia, de pensar a história e etc. Então, há, há um trânsito bastante intenso entre esses personagens e aqui vai nascendo uma corrente muito importante que recupera a dimensão da luta de classes, a dimensão do que, que significa capitalismo para gerar, nos anos 50, assim, um, um grupo de... de, de de, de questões e debates fundamental para aquilo que é o, o desenvolvimento da história econômica na academia. Esse eu acho que é o principal debate, quer dizer, o, o debate que mais movimentou corações e mentes dos anos 50 é o chamado a polêmica da transição. Né? E veja como em todo momento há uma, né, sendo especialmente ainda mais marxistas, etc., é, não há uma, é difícil dissociar o estudo que é histórico, do estudo que tem um caráter, uma conotação também política. O que é o debate da transição? É o debate que pensava a transição do feudalismo ao capitalismo. Então, é esse texto do Dobby, né? A Evolução do Capitalismo, é um texto de 45. Ele, escrito em 1945, logo no pós-guerra, é difundido ali, 1946, 1949, veja, momento de Guerra Fria... E ele está lá pensando, primeiro, é um livro importante porque ele faz um, um balanço geral daquilo que era a origem do capitalismo a o capitalismo até a Segunda Guerra Mundial. Então, ele faz um, um grande manual, um grande, uma, uma grande interpretação sobre o capitalismo. E lá ele faz uma discussão importante, nos capítulos iniciais, sobre o que seria a transição. Veja, para um autor marxista pensar a transição nos anos 40, 50... Ainda que seja pensar a transição do feudalismo ao capitalismo, claro que tinha uma conotação sobre possíveis caminhos de superação do capitalismo naquele momento. Então, isso gera, dentro de um ambiente de guerra fria e etc., um, um monte de contribuição né, de autores que vão fazer críticas muito... Né, é, muito rigorosas ao Dobby, de autores que depois vão defender o Dobby. E ao longo dos anos 50, aqui há uma série de, de, de artigos e livros produzidos em torno desse tema. Por exemplo, Rodney Hilton, Christopher Hill. Christopher Hill era o, talvez o autor mais importante da Inglaterra sobre a Revolução Inglesa. Né? Então, é um outro tema importante. O que, que foi a Revolução Inglesa... Né? É, era pequena burguesia, era alta burguesia, eram os camponeses, por que ela é diferente da Revolução Francesa e etc. É, Takahashi, Lefebvre, etc. E mais à frente, depois, o próprio Hobbes tem lá seus textos, suas contribuições. Então, é um, um tema que vai, vai se expandindo muito e, e envolve quer dizer, um debate que chega, por exemplo, no Brasil, para pensar como que a periferia se inseriu dentro desse processo de transição. Só para dar um, um único exemplo, Fernando Novais que é né, talvez um dos grandes historiadores econômicos, influência direta desse debate da transição pro, no livro dele, importante sobre é, o que ele está falando da crise do antigo sistema colonial. Né? Então isso daqui ao longo dos anos 50 até o começo dos anos 60 é um dos grandes debates e coloca o marxismo entre economistas e historiadores como uma área bastante presente, né? Ela, evidentemente, a, a economia está lá também preocupada com seus temas, planejamento, desenvolvimento econômico e etc. Mas abre-se um campo em que é, produz, é, revistas, é, uma produção bastante intensa vai sendo feita nesse momento. Um segundo outro grande campo herdado pelos marxistas, e por isso que eu estou falando nos anos 50 aos anos 70 quer dizer é, é, existe um, e, e no Brasil isso é muito forte existe um, um campo muito é, quase dominante né, de, de naquilo que diz respeito à história econômica dessa influência do materialismo histórico é o campo sobre metodologia e teoria da história então aqui tem mais uma série de vários autores, mas é pensar o que, que significa a dinâmica da luta de classes no processo histórico, o que, que significa super ou é, é, superestrutura, é, infraestrutura, quer dizer o que, que significa as categorias marxistas e como que elas podem ser mobilizadas para pensar o processo histórico. Né? É, há um outro debate, que é essa história e o marxismo entre os historiadores franceses, né, como lá estaria presente no próprio Análise, né? E a própria, pensar a questão do papel da periferia nesse processo. Né? Então, veja como é, há uma importação de temas e ideias que vão chegando no Brasil. Então, pensar a teoria da dependência, pensar dizer, a partir de categorias que eram categorias né, típicas do do, do, do marxismo. Né? Então, só a teoria da dependência, acho que para explorar um pouquinho mais, se talvez uma das contribuições importantes do Fernando Henrique Cardoso para a sociologia ou para os estudos de história econômica, ou os estudos, enfim, desse período, é o seu livro Dependência e Desenvolvimento, em que ele está... Né, confrontando lá todo um debate sobre eh, o que, que significa a relação centro-periferia, o que, que significa as relações de dependência né, de autores marxistas mais clássicos, como André Gunder Frank, etc., e um viés que ele criticava né, desse, desse materialismo histórico, colocando as suas proposições, etc. Então, veja, é um, um outro tema que, que parte desse núcleo, né, mas vai esparramando e vai criando outros debates, Uh, ao longo aí dessas décadas em tudo que é lugar do mundo. Né? Nos anos 60 e 70, isso acho que tem muito a ver com o que é a história econômica no Brasil, é, porque os cursos de história econômica passam a ter um, um, um viés muito em cima daquilo que era a produção do Hobbes. Bom, Robson é um, um autor extremamente influente na construção dos cursos, nos temas, no que, que era toda essa produção da história, é, da, na época era a trilogia, depois né, veio a Era dos Extremos, a Era das Revoluções, do Capital, dos Impérios. Então, nos anos 70, 80, dizer, os cursos de História Econômica estavam muito assentados nessas contribuições do Hobsbawm, são sínteses importantes, para discutir crise do século XVII, o que, que era o desenvolvimento industrial, o que, que era o período do imperialismo, da Era dos Impérios, como ele chama. Né? Então, há aqui um, um papel importante do Hobsbawm e dessa tradição dos historiadores... Né, marxistas, britânicos, para o mundo inteiro, para a difusão de pesquisas em história econômica. Bom, tudo isso dentro dessa problemática. Né? É, é natural ter assim, um, um, um ambiente muito, muito é, efervescente de pesquisas relacionados a essa área, porque a gente está falando de Guerra Fria, os temas de transição são temas importantes, os temas que movimentam a questão dos trabalhadores, né, que, que aparecem aqui na ideia de, de olhar o que, que eram os camponeses, o que são os trabalhadores assalariados, uh, os sindicatos. Quer dizer, são temas fundamentais e esses temas relacionados ao período contemporâneo, os anos 50, 60, desigualdade entre centro e periferia. É, nessa ideia de desigualdade, a dependência aparece na, na relação de exploração, né, o quanto que é, a, a desigualdade tem a ver com a exploração das áreas centrais com as áreas periféricas, quais são os caminhos de extração das rendas, etc. Então, são temas que, que eram muito vivos naquelas décadas e, por isso, vamos assim, a, a, essa perspectiva ela transborda e se desenvolve de maneira bastante efetiva. Então, só para mostrar, quer dizer, de novo, essa importância desses temas nesse período, acho que eu trago aqui dois, dois, dois olhares, né? De um lado, o bom falando sobre né, a, a, a esse período, que ele está falando, olha, é um contexto de universalização do capitalismo, né? então essa espantosa explosão da economia pareceu apenas uma versão gigantesca do que acontecia antes, por assim dizer, uma globalização da situação dos Estados Unidos pré-1945, tomando esse país como um modelo da sociedade, sociabilidade, desculpa, e, é, e do, da sociabilidade, aqui tinha alguma coisa, e da, da sociedade industrial capitalista. Então, qual que é o ponto? Quer dizer, olha, essa sociedade é que, que, do desenvolvimento do capitalismo planetário do pós-guerra, né, ela, evidentemente, coloca questões de pensar o que é o capitalismo como questões centrais. Quais são os impasses, quais são os benefícios, quais são os resultados do desenvolvimento do capitalismo e, por isso, esses autores estão, evidentemente, pensando sobre esses temas. Por outro lado, veja como Schumpeter, né, que era um cara da teoria econômica... Em, é, eu acho que é um pouco anterior, na verdade, aqui é a minha edição, é de 54. É que, é, na verdade, é uma edição póstuma, é isso. É, ele morreu um pouquinho antes. Mas é, ele escreve isso daqui, deve ser final dos anos 40. É, ele escreve o seguinte, olha, desses ramos fundamentais do que ele está falando da ciência econômica, história, estatística e teoria... A história econômica, que inclui os fatos presentes e o que deles deriva, é o mais importante. Quero estabelecer, gente, que se iniciasse novamente meus estudos de economia e me dissessem que deveria escolher apenas um dos três ramos mencionados, minha preferência teria recaído sobre a história econômica. Eu fico me perguntando qual é o economista né, da teoria econômica que hoje poderia fazer uma afirmação dessa. Quer dizer, evidentemente que essa afirmação de um personagem importante como Schumpeter, que trabalha lá com toda a sua teoria do desenvolvimento econômico, dialogando com os grandes personagens da teoria econômica, escreve isso nos anos 40, 50, porque efetivamente quer dizer, é um ambiente em que os aspectos históricos passam a ser muito ressaltados. Tá? Então, era um momento em que, como eu falei, há uma certa valorização da história econômica, e essa história econômica tem muito a ver com esse ambiente em curso. Né? Então, isso acaba transpondo, inclusive, quer dizer, eu falei, os historiadores econômicos, entre os historiadores, quer dizer, tá lá, quer dizer, os marxistas, quer dizer, os vários temas do, de pensar o capitalismo, e por isso mesmo, esses temas também acabam aparecendo com contribuições dos economistas. Quer dizer, são novas teorias e novas interpretações para pensar um pouco essa dinâmica do desenvolvimento do capitalismo, da Guerra Fria e de modelos de desenvolvimento econômico. Quais são as vertentes? Aqui é o Kennedy com Furtado. o Furtado é, vejam, um, um, um economista extremamente respeitado no período. Aqui, na verdade, o Furtado como ministro nas negociações no período do Jango. Mas, enfim, ele era um grande intelectual, personagem respeitado e que faz a sua leitura da economia a partir de aspectos históricos de maneira muito forte. Então, a teoria do desenvolvimento ela é um espaço importante de debate de economistas, mas em que a história tem né, um papel fundamental. Então, a história como instrumento de avaliação de estratégias, é, de, de, de desafios, quer dizer, então, o estruturalismo latino-americano, esse texto fundamental do Furtado, desenvolvimento e subdesenvolvimento de 61, em que ele está falando, olha, existe uma realidade que é o centro, existe uma outra realidade que é a periferia, isso se explica historicamente, quer dizer, veja, grandes contribuições entre economistas que passam pela história. E há um outro ramo, né? esse aqui é o Robert Fogel, que era um economista também americano, esse também bastante importante, e que é um, um segundo ramo que, que volta a trazer a história. Né? Veja qual que era o grande dilema dos historiadores econômicos entre os economistas. É que os economistas "Ah, a história não precisa, não é importante, a, a gente resolve com a teoria econômica os dilemas da economia. Os economistas históricos, os historiadores econômicos, acabaram né, bandeando para outros grupos, outras discussões. E aqui volta a ter uma possibilidade de discussão entre economistas e historiadores, a partir de economistas americanos, naquilo que se chamava a cliometria, né, ou a New Economic History. O que, que é cliometria? Né? É pegar a história, clio, e colocar métricas, colocar... Né, Números e, e análises estatísticas à econometria. Né? Então, por exemplo, Fogel, né, ele é autor desse é, estudo sobre o crescimento econômico das ferrovias, e ele vai se valer de modelos econômicos, de análises estatísticas extremamente sofisticadas, a econometria, para justamente é, tentar vamos dizer, avaliar o passado. Né? É, é algo que é muito questionado entre os historiadores, ele faz lá... Toda uma análise de verificações do passado sem a existência do passado. Então, por exemplo, com relação às ferrovias, ele vai lá e fala, bom, o que seria o desenvolvimento econômico americano sem as ferrovias? Então, ele faz uma análise numérica sobre o desenvolvimento, o que as ferrovias geraram para os Estados Unidos. Aí ele volta lá para o século XIX, para o século XX, tira todas as ferrovias e fala, vamos fazer os mesmos cálculos sem ferrovias. E aí ele faz os cálculos, quer dizer... E, e aí tem todo o questionamento até que ponto isso é válido, não é válido. Mas, quer dizer, isso cria uma ferramenta importante de análise de longa duração, de trajetórias, etc., em que os historiadores passaram, nesse diálogo com os economistas, a, a ter um, uma nova função. Né? Veja, a gente está falando dos anos 50, dos anos 60, é os anos de pós-guerra, né? de pensar políticas de desenvolvimento, etc. Então, essas análises poderiam ser bastante úteis e, e, e por isso há um espaço importante entre, especialmente aqui a, a história econômica americana de, de envolvimento com isso. Né? Outras duas correntes eh, bastante importantes é uma história quantitativa. Veja com a questão de números, de dados, grandes bases de dados passa a ser importante. Né? Isso ocorre né, com forças diferentes, mas de maneira expressiva França, Inglaterra, Estados Unidos. Né? E aqui é o debate que se coloca. Veja, se de um lado lá tem os, os marxistas falando teve dependência, teve exploração, teve não sei o quê, a resposta desses grupos aqui de economistas é falar bom, vamos ver se teve mesmo. E aí a partir de grandes bases de dados tem as respostas e as revisões das grandes teses. Então as teses sobre é, existiu revolução industrial, então eles olham lá para a Inglaterra e falam não, se você pegar o crescimento do PIB ao longo de todo o século XVIII, você vai ver que não tem nenhum pico que poderia justificar uma revolução industrial. Existiu o colonialismo, quer dizer, o colonialismo, desculpa, ele gerou exploração? Aí tem lá uma série de estudos, estudos até curiosos, que vão falar, não, na verdade, as colônias ganharam mais dinheiro do que foram exploradas. Né? Então, é, normalmente, aí são portugueses e espanhóis tentando justificar que não exploraram o Brasil e, e a América Hispânica. Né? Então, eu tenho toda lá, eu acho que tem um... É um lado meio de culpa, assim, freudiana, que eles precisam fazer as comprovações que não teve nenhum tipo de problema com relação a isso. Né? Então, essa aqui é uma outra área, especialmente a partir de economistas, porque são os economistas que detêm essas ferramentas, os métodos, que, que conseguem trazer essas verificações. E uma, terceira, uma quarta e última corrente que me parece muito importante e muito influente, ainda nos dias de hoje, de hoje é a a economia institucional ou a chamada nova economia institucional provavelmente todos já ouviram falar desse sujeito Douglas North ele já desde os anos 70 começa a trazer contribuições relacionadas àquilo que vai ser chamada nova economia institucional mas especialmente nos anos 80 e anos 90 passa isso a ser quase que um um dogma assim entre grupos de economistas que vão defender a importância das instituições quer dizer o que é a ideia? Como diz o North, as instituições importam. Então, as instituições elas têm ali por detrás um, quer dizer, um, uma narrativa histórica. Sociedades que construíram boas instituições conseguem gerar né, eficiência, inovações e, portanto, desenvolvimento econômico. Sociedades que têm instituições ineficientes, né, às vezes... Concentradoras de renda são sociedades que derrapam no, no desenvolvimento econômico e, e, e, e acabam né, caminhando rumo à crise, e desigualdade, etc. Então, isso daqui é, é um pouco uma forma de confrontação àquilo que seria de, o, toda a literatura sobre a teoria da, da dependência, imperialismo. E, talvez, dos livros mais recentes, o mais importante é esse aqui, do, do Acemoglu e Robinson, que é Por que as Nações Fracassam. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro recente, quer dizer, já não tão recente, né? deve ter alguma coisa em torno de 5, 10 anos. Né? Esse é um livro, eu acho que ele chega a, a, a jogar nessa ideia das, da economia institucional de maneira tão radical que ele fica um livro quase caricatural. Né? Então, só para dar dois exemplos, ele pega uma cidade entre Estados Unidos e México que teve um, um muro né? que separou a cidade em dois. Fala, Cidade dos Estados Unidos tinha instituições eficientes, teve desenvolvimento. A cidade do México não, por isso que essa pobreza, essa desgraça. Né? Então é um pouco caricatural, acho que é até demais. Né? Ou mesmo a Coreia, tem lá a imagem da Coreia. Coreia do Sul, né? iluminada, aquela maravilha, crescimento tal. Coreia do Norte, tudo apagado, aquela desgraça. Tal. Então, quer dizer, eu acho que é esse movimento caricatural de comparar instituições e, e olhar as instituições quase como... Né, um, um dogma aqui. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, nos anos 90, veja como isso foi importante, essa ideia de, de instituições eficientes foi muito defendida, por exemplo, em políticas do Banco Mundial. Fazer reformas a partir de Banco Mundial, FMI e tal, criar instituições eficientes, era a narrativa dominante na, naquilo que era a política econômica a partir dessa teoria. E aí as comparações de desenvolvimento histórico entre os países se responde, basicamente, por conta de instituições eficientes ou não eficientes. Tá? Então, caminhando aqui para o fim. Né? Chegamos aos historiadores dos anos 50 e anos 70, e aí a conclusão olhando para o que, que, o que, que aconteceu entre é, historiadores economistas e marxistas. Tá? Se... Desculpa. Se entre os marxistas né, tem um ambiente muito muito de grande valorização entre os anos 50 e os anos 70, se nos economistas há uma retomada da história econômica por essas vertentes as mais diversas, na história dos anos 50 para os anos 70 vai ser uma tendência de redução e saída da história econômica entre os historiadores. E aí o exemplo da Revista dos Análises é um exemplo perfeito. Né? A primeira geração, que era aquela geração do Mark Bloch e o Lucian Febvre, é uma geração que dura até os anos 50. Né? O Mark Bloch ele era um historiador é, judeu, foi pego pelo nazismo, foi morto, né? então, em 42. Aí a revista passa só às mãos do Lucian Febvre. Lucian Febvre leva a revista até os anos 50, também, enfim, aí, por questões naturais ele vai falecer nos anos 50 e aí a revista passa para o Fernando Brodel, que é talvez um dos grandes historiadores do século XX. O Brodel tem uma curiosidade, né? o Brodel, logo no início da sua carreira, ele vem para o Brasil, né? ele passa três anos no Brasil na formação da, da USP, né? lá na Faculdade de Filosofia, para constituir a cadeira de história moderna naquilo que era chamada a missão francesa. Né? Então você tem uma série de, de intelectuais que ainda não eram consagrados, vão se consagrar depois, o Levi strauss Pierre Mombeng, o, o Brodel, estou é, esquecendo de mais um aqui, mas enfim, que, que vem para a USP para formar as áreas das ciências sociais em 1934 e ele permanece aqui um tempo. Mas ele, nos anos 50 passa a ser a, talvez a grande referência e ele era um autor muito... Próximo à história econômica. Os temas econômicos são importantes, é um autor que pensa a questão do sistema-mundo, que pensa justamente a partir de influências da, da perspectiva econômica. Só que acontece, nos anos 60, quando ele já está deixando a revista, há uma pressão na historiografia francesa para reduzir a leitura dos aspectos econômicos e passar a valorizar uma que vai ser chamada uma nova história de análise cultural antropológica, das mentalidades, então que vai olhar para as festas, para, sei lá, tem a história da alimentação, a história do cheiro, a história das coisas, enfim, de vários outros temas, mas que não eram mais temas de pensar as grandes estruturas econômicas, a, a, o grande desenvolvimento econômico, quer dizer, são temas diferentes. Então, esse autor é um autor importante, Philippe Arrê. O livro dele, talvez um dos principais livros que marca essa tendência, é O Homem Diante da Morte. Então, é uma questão supercultural, como gerações e gerações foram é, se se relacionando com o tema da morte. A morte, durante sei lá o período imperial é, ou o um período absolutista, todo mundo vivia o final da vida junto à pessoa. Lá, né, porque, é, às vezes, o cara podia ter um, né, um último surto lá, nem sabia o que estava acontecendo. Antes de morrer, ele toca em alguém e aí isso daí passa a pessoa ser o, né, o herdeiro de alguma coisa. Tal. Então, você tem... Toda uma história do, do homem perante a morte. Uma história da vida privada, né, de olhar a relação dos indivíduos internamente, com que eles se relacionam com, com costumes, com comida, e etc, vestuário. Né, e isso marca essa virada da, da leitura do que que é a história entre os historiadores, especialmente historiadores franceses, influenciando o resto do mundo, mas que a história econômica tinha sido completamente deixada de lado. Já não é tão mais importante né, o tema... Econômico entre os historiadores, vai saindo vão assim, daquilo que era um ambiente muito valorizado a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70. Os marxistas permanecem lá, né? olhando, então, Brodel é uma geração que permanece com isso, Wallerstein, Warheg, a ideia do sistema mundo capitalista, tem muito a ver com, a, com aquele debate da dependência. É, uma outra versão aqui, a escola da regulação, a análise da economia mundial do pós-guerra, enfim, é, tem ainda uma presença bastante importante entre os marxistas, eu acho que herdada daquela geração ah, ainda. É um artilano, é, um artilano, um artilano. O marxismo, a gente vai ver, tem um problema sério né, da própria sobrevivência dos marxistas, que é, o doutor Florentino, que escreve em 97, a seguinte frase. Entre os historiadores, não é mais importante. Entre os marxistas, é uma crise. Entre os economistas, também, parece que vai entrando em crise. A minha pergunta é, essa leitura de 97, será que ela se sustenta? Sim, quer dizer, em parte, ela, ela tinha uma evidência muito clara de que a história econômica vivia um período de crise importante mas por outro lado, quer dizer, há uma tendência de renovação de temas da história econômica nos anos 90, nos anos 2000. Que tipo de renovação é essa? De um lado, quer dizer, entre os economistas, é isso que é chamada de uma história econômica comparativa. Então é quase aquela história econômica da teoria do desenvolvimento, de olhar trajetórias de desenvolvimento de países, às vezes por meio da muito da economia institucional. Né? Lasse Mourou, Williamson, são autores muito da economia é, institucional, de olhar instituições, né? mas é um, uma área que sustenta né, o vigor da história econômica. Eu diria que hoje ela é uma das mais importantes né, das linhagens historiográficas mais presentes. O marxismo era lá dos anos 50, essa hoje ela é certamente uma das mais presentes. Por exemplo, no ano passado teve o Congresso Internacional de História Econômica, teve as, as notícias tiveram, já eram basicamente né, mesas e mesas muito voltadas para esse ponto tipo histórico. Mesmo entre economia, quer dizer, não é um historiador econômico, mas veja como a análise histórica foi importante lá para uh, o Thomas Petit na, na sua uh, no Capital do Sérgio XXI, então, a trajetória da desigualdade de longo prazo né, são temas que ainda são dizer, sensíveis e, por isso, a história econômica ainda ela parece ter alguma Exência. Entre os historiadores parece um movimento relativamente semelhante com os economistas né? Porque é, é, com a década de 90, 2000, quer dizer, é, aquilo que era a dominância completa da história cultural abre-se espaço para uma chamada história global. Né? É quase que essa trajetória de longa duração, de vários países, etc. Mas aqui, entre os historiadores, é entender Quer dizer, áreas complexas. Fala, olha, O desenvolvimento da escravidão brasileira não pode ser compreendido só com a escravidão brasileira, precisa ser compreendido junto com a escravidão do Caribe, dos Estados Unidos, porque é, um, é uma história global, é um movimento geral que está em curso. Então, é, Há uma, dizer, uma, uma, uma herança importante dessa pesquisa do Sistema Mundo, de áreas complexas que se, que se integram, né, e que vai gerando essa nova narrativa e que é a história econômica vou a ser é, marxistas, eles, mesmo depois da grande crise, que, né, que era o um, um ambiente institucional dominante dos marxistas, que era a existência da União Soviética e da, da disputa entre capitalismo e socialismo, você, há toda uma leitura marxista que volta a ter muita força nos anos 2000, por exemplo, com as sucessivas com as crises econômicas internacionais, com a, a dinâmica a interpretação daquilo que seria a financiarização do capitalismo, então, o professor Chenet, Robert Bremer, etc., que são autores que vão pensar essas dinâmicas econômicas contemporâneas como colocando análises históricas. O que significa esse momento atual? É algo muito distinto do que foi o capitalismo dos anos 50, do que foi o capitalismo dos anos 30, e essa análise. Né? A própria crise de 2000, né, no ano 2008, quer dizer, todo o debate de voltar para 29, o que foi, o que não foi, quais eram as diferenças, etc. que né? suma, quer dizer, se a história econômica efetivamente teve né, algum movimento de, de questionamento muito forte nos anos 80, me parece que grandes temas voltam a ter vigor nos dias de hoje. Né? Então são esses problemas que não se voltaram e, e fazem com que a história econômica precise é, ajudar a resolver essas questões. E aí, para terminar, é, é isso. Quais são os desafios para a história econômica? No Brasil especificamente dizer, recebendo todo esse grande arsenal de influências né, dos, dos britânicos, dos franceses, dos marxistas, dizer, o que, que foi muito dominante nos anos 50 e 70? Dizer, certamente os marxistas eram muito importantes, na né, narrativa das grandes interpretações brasileiras, Caio Prado, por exemplo. A Cepal, né, a, a, a, a leitura que era do Furtado e, e que vai criar uma leitura importante, que permanece no Brasil. De periferia, de olhar o desenvolvimento econômico e tal e o próprio escola dos análises dessa tradição prodeniana da segunda geração são gerações que doam, são tradições que encaram muitas raízes dentro do Brasil nessas sínteses interpretativas construídas sobre o que foi o processo de industrialização, o que foi a escravidão, o que foi o desenvolvimento do capitalismo no Brasil então essas foram as 20 nos anos 80 e nos anos 90 assim como no mundo todo, houve uma tendência de revisão. Né? Revisão a partir da história cultural, dos estudos monográficos, dos estudos quantitativos. Mas isso não significa que as coisas desapareceram. Estamos aqui, pelo menos dois, com certeza, muito vivos, ainda hoje, tentando produzir história econômica. E como? Quer dizer, o que se coloca? Primeiro porque eu acho que há um, um diálogo que, que pode ser feito a partir da história econômica, é um diálogo, é, não necessariamente da negação, talvez a palavra esteja forte, mas de, de colocar questões na teoria econômica. Até que ponto as teorias ou os modelos econômicos respondem plenamente à realidade? O historiador econômico é quem tem um instrumento importante para evitar o anachronismo, evitar o reducionismo e explicar com a história outros caminhos, ou as Há também, então, um caminho importante dessa restauração da história econômica nos historiadores, de certa forma, depois de duas, três décadas, os historiadores percebem que só a história cultural não fez com a história outros caminhos, outras perspectivas. Há também, então, um caminho importante dessa restauração da história econômica nos historiadores, de certa forma, depois de duas três décadas os historiadores perceberam que é, só a história cultural não responde tudo quer dizer ela uma, só a leitura de uma história cultural ela perdeu questões importantes sobre compensar o desenvolvimento dos países compensar ah, as relações sociais né? é, quer dizer há outras formas né, de análise que poderiam ser incorporadas e afinal de contas eu acho que é isso quer dizer, a história econômica ela tem essa capacidade né? E ela, ela mostra essa possibilidade de balancear as análises entre universal e particular, né, trazendo esse é, o evento específico, o aspecto histórico, para análise econômica, com certamente com, com grande capacidade de, de tornar o argumento muito mais complexo. Então, enfim, eu diria há muito espaço para pesquisa, há muita coisa ainda a ser feita, né, e eu acho que a especialmente falando para vocês economistas que estão aqui dentro especialmente do curso de economia dizer há uma contribuição muito importante que está relacionado a isso quer dizer é, um modelo econômico que vem por exemplo pensando o tema sobre educação sobre é, saúde, sobre crescimento econômico, que é trazido de uma realidade distinta, quer dizer, até que ponto isso pode ser confrontado com a realidade. Então, as, as pesquisas e, e que olham para as especificidades históricas, elas são, acho que, sempre relevantes para, para a gente, enfim, tornar o argumento mais complexo. Tá bom? Desculpa, falei muito, né? então eu queria abrir aí para quem mais quiser fazer alguma pergunta, por favor. Diga lá. Aquela parte que você falou da teoria econômica, você falou que teve novos processos, a economia, ou tem uma fase de corte, assim, onde havia entendido bem essa parte. Não, ótima pergunta. Dizer, eu acho que o, o que está que acontecendo é que, quer dizer, entre os economistas, é, qual que era o ambiente da primeira metade do século XX? É que os historiadores econômicos se fecharam entre os historiadores econômicos criaram lá suas associações, suas revistas, ficaram lá discutindo revolução industrial, discutindo desenvolvimento econômico, etc., mas pouco dialogaram com os economistas. Qual que é, mais ou menos, a sacada, nos anos 50, né, de alguns historiadores econômicos? Falaram, olha, é, no momento de grande transformação do que é a ciência econômica, quer dizer, o que está acontecendo nos anos 50? É... é, é é um momento de grande difusão de novos métodos econômicos. A econometria passa a ser o supra-sumo da análise para medir uma política social, para medir... É, um, parece que quer dizer, um dos grandes movimentos disso vem da guerra, né? de você medir o custo da guerra, de quanto você permanece com a guerra, o quanto que é uma, o custo da bomba do soldado. Quer dizer, é uma loucura, mas está tá dentro desse ambiente. E o que, que os historiadores econômicos percebem? Olha... Se a gente pegar né, o instrumental da econometria, dos modelos, e pegar grandes bases de dados, a gente consegue dar perspectivas de longo prazo para o crescimento. Né? Então, qual é o papel de uma ferrovia no desenvolvimento econômico de um país? Então, eu faço a análise e aí eu posso usar, e aí que eu acho que eles voltam a ter um diálogo importante, porque eu posso usar essas análises históricas para pensar a política econômica. Então, aquilo que era um historiador econômico meio que fechado no campo dele, pensando a Revolução Industrial, passa agora a ter uma aplicação. É do olhar de uma, né, de uma base de dados, de uma tendências de longo prazo e o que, que isso poderia refletir numa política econômica. Então, qual é o indicador que é mais adequado, qual que é uma política mais adequada e etc. Então, essa eu acho que ainda hoje é uma uma tendência forte. Quer dizer, hoje a história econômica tem, no exterior especialmente, tem uma, uma tradição muito forte disso de grandes bases de dados e essas análises econométricas, de modelos. Né? Então, é ajudar a pensar a partir daí. Essa tem sido muito forte. Digão. Bem, uh, você, acho que aquele exemplo do último historiador econômico do Nietzsche também. Uhum. É uma questão de... Que, será que não é também porque os cursos de economia estão se voltando cada vez mais para atender as necessidades do mercado e de toda uma esfera é, privada de uso do conhecimento... Né? A gente pensando aqui, por exemplo, do conhecimento público, né? do conhecimento da nossa sociedade, se voltando cada vez mais... Então, a estrutura do curso para essas estruturas privadas, é que faz com que haja uma queda desse, do debate... Haja também uma remuneração do curso em si? Sim, acho que sim. Mas aí eu, eu, eu tenderia a dizer o seguinte, dizer, que essa é uma tendência, eu acho que, meio universal da economia, que a, que a busca assim, do, do, do daqueles que fazem teoria econômica é de tornar aquilo que é o instrumento de, de análise deles teoricamente o mais preciso, e, e essa ideia de o mais universal e racional objetivo, né? Então é, a leitura de que eu posso colocar né, todas as variáveis possíveis dentro de uma equação e tirar o meu resultado ali. Eu acho que é, aí, quer dizer, isso pode servir, tem, pode ter a ver com sua questão de né, de, de ter é, uma leitura mais direta com o mercado e etc. Mas eu acho que é uma própria um próprio caminho do que foi se construindo a economia da compreensão da ciência econômica mesmo quer dizer, o que é a nossa ponderação como historiador econômico é efetivamente de pelo menos de criticar a validade desses modelos né? isso pode ser tanto por conta da, da questão do, do mercado mas enfim não necessariamente às vezes quer dizer vários desses modelos estão pensados também para políticas sociais e é, de eficiência e etc né? de eu tenho um Estado que tem pouco dinheiro, qual que é o, o, o instrumento mais eficaz, né? fazer uma política, sei lá, com a educação salarial, de, de preparação do, do, do, com a relação com a família, com equipamentos? Eu concordo que, quer dizer, você tem uma, uma cabeça que ficou um pouco mais restrita nas variáveis que estão sendo discutidas. Né? Então, eu acho que aí vem o, o papel de fazer as ponderações e falar, olha... Às vezes, os processos são mais complexos e, e tentar mostrar como isso, então, acho que pelo outro caminho aqui, como isso poderia ser dizer, uma forma de trazer a, a história para a análise econômica propriamente dita. Né? Não sei se ficou claro. Ou, pelo menos, se convenceu. Né? Que é... Mas, como você vê a história econômica brasileira, assim, a nossa discussão econômica atual? Por exemplo, na minha opinião, como que os temas atuais... Não um tem uma inserção na história econômica. Todas as perguntas que eu fiz até agora, de debate, enfim, falando isso porque hoje, por exemplo, no um relatório da Organização Internacional do trabalho do presidente, eles usaram bastante argumentos históricos sobre a evidência privada. Né? Aparece, por exemplo, de debate em que a gente tem aqui não se insere em mim. Você acha que, por exemplo, também é uma questão de escolha da narrativa ou que tem algo que tem a história econômica? O campo da história econômica brasileira não, não se insere no debate econômico. Até, eu acho que para ajudar a responder a outra pergunta, dizer, qual que é o, um dos grandes desafios? É, aí já não é nem necessariamente dizer, o método, é a própria retórica. né Porque, quer dizer, no, no fundo, o que está se colocando aí? É, são argumentos né, que se colocam em cima da mesa para decidir caminhos políticos. Né? Então, no final das contas, quer dizer o que a gente está fazendo é, é usando né, uma série de ferramentas, aquilo que a gente detém ao nosso alcance, para tentar justificar da melhor forma possível aquilo que vai ser implementado, por exemplo, uma política né, da previdência, uma política social e etc. Então, o que, que me parece é que dizer, hoje, e essa é uma tendência acho que geral, não só na economia, é que criou-se o argumento como a ideia da do uso da matemática, do uso cada vez mais instrumental, de dar maior precisão. E aí é retórica. Quer dizer. Eu acho que o, o que está em disputa são retóricas sobre como você convence o seu, seu interlocutor, se é um governo, se é a população e etc. E aí, infelizmente, quer dizer, a retórica, que é uma retórica mais formalizada, mais exata, supostamente, ela acaba sendo mais aceita ou ela tem, vamos assim, é, hoje se, se coloca como mais precisa. Mas o, aí tem o nosso desafio de, de problematizar se é por mesmo. Eu concordo com você. Quer dizer, é, há 50 anos atrás, as análises que eram estruturalistas e que tinham um espaço fundamental no debate sobre a política econômica, elas eram muito mais aceitas e, por isso, o campo de, de debate era muito mais plural. Né? Hoje, é, é, o que se coloca lá são uma série de, de variáveis, equações, etc. E você vai testando para chegar lá nos seus resultados. Então, acho que aí está o nosso desafio de, de avaliar até, quando, até quanto isso é possível ou, ou desejável. Né? Acho que é essa que é a questão. Tá. Eu não sei se chegamos ao final, porque parece que tem... Né? Eu acho que chegamos ao final, o pessoal vai estar bastante. Né? Tá. Sai, né? uhum. Mas eu gostaria de agradecer muito. foi. Não. Obrigado. Qualquer coisa, o Gabriel tem contato, a gente...